E hoje eu quero conversar com as pessoas que mandam perguntas a respeito do, da dificuldade de iniciar uma meta, um, um trabalho de evolução pessoal. E muitas acabam desistindo, abandonando o seu desejo, porque percebem que no momento inicial do processo de evolução ocorre uma piora, a situação pode piorar, ou seja a gente sente um pouquinho mais de desconforto no primeiro encontro com algo que vai gerar a nossa evolução. E aproveitando que a gente está aqui na praia, isso também acontece quando tu, por exemplo, quer criar uma nova habilidade, por exemplo, enfrentar uma brincadeira de beira de praia, aprender, aprender a surfar, a velejar. Então, num primeiro momento, tem uma piora. Piora do que? Piora do teu medo, do grau de ansiedade, às vezes sente até o coração mais acelerado, sudorese, pode dar um pouquinho até de tontura, um pouquinho de queimação no estômago. Né? Então são alterações que a gente percebe logo que entra em contato com algo que promove uma mudança de posição. Tu vai para um lugar, uma maneira de se comportar, que tu não está indo acostumado ou acostumada, então lembra disso, quando tu pensar em evolução pessoal, em desenvolvimento, é, enfim, para um novo patamar da tua vida, tu vai ter que enfrentar medo, desconforto. Isso faz parte de um processo de evolução. E isso é mais intenso quando a gente tem alguma patologia. Por exemplo, tem alguma fobia. Quando tu entrar em contato com um psicólogo, fazer uma psicoterapia, no início o processo vai ser mais de tipo, preparação para que tu consiga ir gradualmente enfrentando os teus medos. isso vai gerar algum grau de desconforto maior ou menor dependendo da pessoa e se tem ou não alguma doença mental, alguma psicopatologia, mas é importante que tu saiba disso, todos nós vivemos um grau de desconforto para conseguir evoluir, ou seja, antes de melhorar, piora e depois a gente vai evoluindo e conseguindo o que quer, tá bom? Então, se tu quiser continuar comigo nessa reflexão de desenvolvimento pessoal, clica no link que tem embaixo aqui dessa produção ou entra direto aí no portaldoutor.com.br academia. Portaldoutor.com.br academia. E tu vai encontrar com a gente lá na academia Portal Doutor comigo e vários outros psicólogos e profissionais da saúde que vão te orientar para gerar o teu desenvolvimento pessoal com produtividade e saúde. Então, nos vemos no próximo vídeo e também na academia seguimos juntos já agora nesse vídeo mesmo com mais reflexões sobre desenvolvimento pessoal vamos lá até mais para quem fica por aqui